Conheça Marcos Luiz dos Mares Guia, cientista mineiro, nascido em 1935, que colocou o Brasil na vanguarda científica. Mares Guia se formou em medicina, mas nunca clinicou, pois a pesquisa sempre foi sua paixão. Em 1964, ele foi para os Estados Unidos fazer um doutorado em bioquímica. Lá escreveu uma tese sobre a cinética de enzimas, que são as reações químicas presentes nos organismos. Convencido da importância da independência científica e tecnológica do país, em 1967, Mares Guia fundou com outros pesquisadores o curso de pós-graduação em Bioquímica no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O ambiente propício e a interação com os alunos deram origem, apenas quatro anos depois, à Biobras, a primeira empresa brasileira dedicada à fabricação de enzimas. O médico Maris Guia se preocupava com os diabéticos, que precisam de injeções diárias de insulina para sobreviver. Naquela época, a insulina usada no tratamento era tirada de bois e porcos e, embora fosse semelhante à insulina humana, não era tão eficaz e podia causar reações alérgicas. O cientista, então, iniciou com sua equipe a busca por um método que usasse um componente humano como base. A resposta veio em 1990, com a insulina recombinante, fruto de um processo inovador, onde DNA humano se recombina com o DNA da bactéria Escherichia coli, que passa a produzir insulina humana. O novo método, mais seguro e mais rápido, leva apenas 30 dias, contra 90 dias no método tradicional. Mares Guia sabia que avanços científicos só seriam possíveis com financiamento ininterrupto à pesquisa. Assim, foi um dos criadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e atuou como presidente do CNPq. Além disso, foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 1970. A invenção de Marcos Luiz dos Mares Guia melhorou a vida de milhões de diabéticos e fez do Brasil líder na produção de insulina humana. Seguindo seus passos, hoje os pesquisadores brasileiros buscam a cura da diabetes por meio do transplante de células do pâncreas. Viu só como a ciência tem o poder de alavancar a economia de um país e a qualidade de vida da sua população? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia!